Em quanto tempo o homem pode realmente habitar a Marte? Ainda não há uma resposta definitiva para essa pergunta, mas atualmente é acreditado que a colonização humana em Marte é possível, embora seja um empreendimento muito desafiador e complexo. Várias agências espaciais, incluindo a NASA e a SpaceX, estão trabalhando em tecnologias e planos para enviar humanos a Marte e estabelecer uma presença humana permanente no planeta. No entanto, a colonização humana em Marte exigirá uma grande quantidade de recursos, incluindo tecnologias avançadas de suporte à vida, sistemas de geração de energia, comunicação e transporte, bem como soluções para os desafios ambientais únicos do planeta, como a falta de atmosfera densa, exposição à radiação cósmica e poeira marciana tóxica. Alguns especialistas acreditam que a colonização humana em Marte poderia ocorrer dentro de algumas décadas, mas outros acreditam que pode levar várias décadas ou até mesmo um século para se tornar uma realidade. Portanto, ainda não se sabe com certeza quanto tempo levará para os humanos habitarem Marte de maneira sustentável. A colonização humana em Marte pode ter várias implicações e consequências, tanto positivas quanto negativas. Aqui estão alguns possíveis cenários. A colonização humana em Marte pode permitir que os cientistas realizem pesquisas e descobertas importantes sobre a história geológica, atmosférica e biológica do planeta vermelho. Isso pode levar a uma melhor compreensão da formação do sistema solar e da origem da vida. Pode criar uma nova sociedade independente e autossuficiente, com suas próprias leis, governança e cultura. Isso pode levar a uma nova forma de vida para a humanidade com uma ênfase na sustentabilidade ecológica e na exploração espacial, pode ter impactos significativos no meio ambiente marciano. As atividades humanas, como a mineração e a construção de infraestrutura, podem afetar a paisagem e a composição química do solo. Além disso, a introdução de organismos terrestres pode perturbar o equilíbrio ecológico do planeta. A colonização humana em Marte exigirá uma grande quantidade de recursos e tecnologias avançadas para garantir a sobrevivência dos colonos, incluindo o fornecimento de água, oxigênio e alimentos, além de sistemas de proteção contra a radiação cósmica e outros perigos. Tem o potencial de abrir novas fronteiras para a humanidade, mas também apresenta desafios significativos e potenciais consequências ambientais e sociais. A colonização humana em Marte pode permitir que os cientistas realizem pesquisas e descobertas importantes sobre o planeta, como a busca por evidências de vida passada ou presente. A presença de humanos no planeta também pode permitir uma exploração mais detalhada e complexa do planeta do que as missões robóticas atuais pode criar uma nova sociedade com um estilo de vida e cultura diferentes do que estamos acostumados na Terra. Colonizar a Lua pode ser mais fácil e mais rápido do que colonizar Marte, pois a Lua está muito mais próxima da Terra e, portanto, mais acessível para missões espaciais. Além disso, a gravidade da Lua é cerca de um sexto da gravidade da Terra, o que torna a construção e operação de infraestrutura lunar potencialmente mais fácil e econômica do que em Marte. Outra vantagem da colonização lunar é que a Lua tem uma composição geológica rica em minerais como ferro, alumínio e titânio o que pode ser útil para a construção de estruturas e materiais na própria Lua ou para exportação para a Terra. No entanto, a colonização da Lua também apresenta desafios significativos. A Lua tem uma atmosfera extremamente fina, sem a respirável, o que significa que a sobrevivência dos colonos dependerá inteiramente de sistemas artificiais de suporte à vida.